Então, Shankaripilai foi para goa e estava caminhando na praia. Lá, ele viu algo saindo da areia. Apenas por curiosidade, ele se abaixou, tirou da areia e era uma lâmpada. Ele a pegou e poliu com sua camisa só para limpar. E no momento em que o fez, eis que o gênio saiu. O gênio veio, levantou-se e disse, Certo, faça três pedidos. Você me libertou, portanto você tem três pedidos. Peça o que você quiser. Shankaran Pillai olhou para aquilo. Nossa, três pedidos? Nossa. Então ele disse, eu quero uma Ferrari vermelha. Assim, ali mesmo, na areia, uma Ferrari vermelha brilhante. Então o gênio disse, vamos lá, vamos lá. Qual é o segundo? Shankane Pillai disse, eu quero 10 milhões de dólares. 10 milhões em notas novas e limpas no banco traseiro da Ferrari. O gênio disse, vamos lá, qual é o terceiro pedido? Shankaran Pillai disse, eu quero ser irresistível para as mulheres. Ele se transformou em uma caixa de chocolate. Então, quando. Quando algo é tão precioso para você, eu não quero interferir nisso. Veja, eu sou feito de chocolate, não está vendo? Chocolate escuro. Então. O chocolate por si só não é prejudicial, infelizmente você está consumindo açúcar demais junto com ele. É por isso que ele causa tantos problemas. Quem come chocolate tem muitos problemas, por causa da quantidade de açúcar que estão ingerindo. Se você pudesse comer somente o chocolate, ele é um certo tipo de estimulante, um tipo muito estranho de estimulante. Ele tem certos valores positivos e na verdade, seu cérebro poderia funcionar. Sério. Seu cérebro funcionaria um pouco melhor se você comesse cacau. Não com tanto açúcar. O açúcar estragou tudo. Se você comer apenas cacau, se você pegar as sementes de cacau e mastigá-las, Uma vez que você pega o gosto é bom, as sementes do cacau, se você mastigá-las, é muito, muito bom. Pimenta, pimenta do reino. E as sementes de cacau têm algo muito semelhante. Na Índia, usamos mel e pimenta do reino combinados para vários problemas. Vários problemas que as pessoas têm. E isso produz resultados milagrosos. O cacau também tem algo semelhante, sem o ardor. Existe também chocolate 100% à venda, mas provavelmente a maioria de vocês não vai gostar porque é amargo. Se você conseguir consumi-lo sem açúcar, tudo bem, ou com um mínimo de açúcar, tudo bem. Mas geralmente o chocolate que você compra no comércio está carregado de açúcar.